Estamos ao vivo. <risos> Boa noite. Que delícia. Olha que quanta delícia está mais uma tá aqui, você consegue ver? Deixa eu ver se eu, Pleníssima Sara é Adriana, Lília. Denise, Esté, Madalena, Marlene, Luana, Cláudia. tudo bem. Um lindo, maravilhoso, gratidão a vocês que estão aqui conosco. que a gente só consegue ver quem falou, quem não falou, a gente não consegue enxergar o nome, pelo menos eu não sei onde estão para ir lá procurar. Então, boa noite a todos, Hilda, Marcondi, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Projeto Ascensão. Eu e a Marise, à disposição dos seres galácticos, dos mestres ascensos, para trazermos aquilo que for necessário no dia de hoje, e que Sim. estiver disponível para esse egrégora que está aqui conosco. Exatamente, Beth. É um imenso prazer mais uma vez estar aqui... com todos vocês... com você... com essa egrégora fantástica... onde nós estamos nos desligando cada vez mais... dessa matriz que controlava tanto... os nossos pensamentos, sentimentos... como uma máquina girante que a gente nem se dava conta... e hoje a gente está podendo ter a percepção de que esse tipo de coisa acontecia. E agora nós estamos passando por uma modulação um pouquinho além, né, que está captando a nossa versão mais atômica, a nossa versão celular, onde nós estamos realizando modificações neurais, atômicas, da reação química da nossa intracélula, para que a gente não seja... É mais levado por essas ondas radiativas que eram emitidas o tempo inteiro e sendo absorvidas pelo nosso inconsciente. Então, isso é ascensão, é tomar posse de quem nós somos, mas não só no veículo espiritual, mas no veículo de todos os, os nossos corpos sutis. Né? até o nosso corpo físico, que muita gente fala, ah, quero que as naves me busquem, e esquece da imensa responsabilidade do nosso veículo humano, que é o que a gente fala aqui. Então, é tão exclusivamente o nosso veículo humano. Né? A Sananda e muitos outros seres, eles andam trazendo essa perspectiva. Trabalhem no máximo que vocês podem os seus corpos humanos, para que eles tenham condição de ascensionar junto. Caso contrário, tudo bem, vocês vão ascensionar a partir, seja do seu corpo perispiritual astral para cima, e aí nós vamos reformular novas condições de vida em planetas mais avançados, condizentes com a sua ascensão. Mas, é claro, se a gente trabalhar junto com o bichinho aqui, é, a gente vai ter condições favoráveis de levar ele junto com a gente também. Mas se ele estiver muito densificado, eles vão uh, descartar essa propensão, e ele não vem. Então, aí a gente passa por aquela realidade criada pelo contexto há muitos e muitos e muitos anos aqui nesse planeta chamado morte. Né? É, é isso. A gente precisa trazer para a nossa consciência que o corpo físico ele é um instrumento nosso aqui, e que ele faz é. parte do nosso processo que não tem como é. a gente fazer essa movimentação de ascensão sem o nosso corpo físico. Porque nós estamos aqui, nós estamos ancorados no planeta Terra. E nós precisamos é. estar, é, como é que eu posso dizer assim, unidos ao planeta neste momento. Uhum. Ontem mesmo eu estava falando com o pessoal essa questão do corpo, né? o corpo, as moléculas, os átomos, as células, tudo isso precisa de uma transformação a nível frequencial, para que a gente faça essa modificação da base de carbono para a base cristalina e para que a gente possa dar o próximo passo. Né? Uhum. Porque a gente caminha passo a passo, a gente não caminha de uma vez só, a gente já sabe que escolhemos e que já acendemos, mas precisamos dar os passos necessários até lá. Se a gente não der esses passos, também não tem problema nenhum como a Marise falou, as informações estão chegando, né? E a gente pode acender com esse corpo ou não. A gente só sabe que a gente fez a escolha. E a Exato. gente pode olhar para as outras pessoas que não fizeram a escolha e reconhecer que é uma escolha também. E que ela não está é. certa nem ela está errada. É só uma experiência a... do quantum está... de tempo é dos dados de escolha. É isso... É, Beth, é, você falou isso... de alguns dias para cá... É, eu ando tendo uma visualização... eu até compartilhei ontem com o Matheus e com a Chiara... mas não especificando o que está acontecendo conosco... Assim, que é, é muito particular... mas... enfim... acho que mais para frente... quando a gente tiver mais clareza... dá para compartilhar... mas o que eu ando vendo... não só em mim... Né, em nós... mas em outras pessoas... Uh, eu vejo já a modulação dos próximos planetas que as pessoas vão viver. É, é como se já a própria vibração endereçasse o, a localidade uh, de onde essa pessoa vai, né? Assim que se findar a história no corpo humano e cada um sucessivamente através de suas escolhas em terceira dimensão também, porque tudo é um reflexo, desde os nossos corpos sutis até o físico. Não adianta a gente... Ainda achar que separa, que não, não existe separação. E o curioso é que pessoas que vão ser endereçadas não só para Kiron, como a gente conhece, de toda a história que estão falando, que é verdadeira, ah, planetas também mais avançados, que estão na ascensão já há muito tempo, ah, desde Pleia, de Sirius, Arcturus, enfim, todos os que a gente vem trabalhando e estudando do grupo né, desses fractais, vulgo nós também, que a gente já, já viveu né, de várias formas nesses lugares, eu vejo o corpo perespiritual sofrendo, passando por mutações, né, já de modulação. Então é engraçado, vejo pessoas andando, já é uma outra forma, uh, se fazendo, endereçando o gradiente vibracional daquele eu, que aí vai ser endereçado para esse lugar. E aí veio essa informação ontem, que eles iriam só estudar, se iriam fazer da forma encarnando, né, que a gente usa esse termo, reingressando é, e dependendo de cada planeta, tem planeta que a junção sexual é completamente diferente, é, mas eles vão averiguar se o corpo humano tem condições de ser vida aquelas informações em terceira dimensão, para aquele elemento, ou e não, ou descartado e inserido né, da forma encarnacional. Né? Em sua grande maioria, num aspecto ainda reduzido, que eles falam, para os que estão ascensionando e os já ascensionados, ainda se estuda a possibilidade de fazer a junção, o link neural, através né, do sistema parasimpático... Oi filha, o que aconteceu? Muito tá Então pega lá que eu arrumo pra você... dá oi pra tia Beth... Oi, dá oi pra todo mundo... pega lá... Oi, pega isso. lá vem cá... deita tá aqui no meu colinho que eu te aplico... então fica no meu colinho... vem cá... ai... pega lá então... vai lá mamãe... tá trabalhando... é só ligar a luz... é... Então, Ó, é, então, eles vão fazer a, essa conexão. O oh, filha, não dá pra ir com você agora, lembra que a gente conversou? Mas daqui a pouco eu pego lá. Gente, desculpa, tá? É que o paizinho dela tá... Ele já volta e aí ele não... Vem cá, deita aqui rapidinho comigo, rapidinho, tá? Deita aqui, deita aqui, fica tranquila. Fica em paz, tá? Isso aí se chama sono, bebê. Sono tá tudo bem. Só mais um instante, gente, peraí. Ah, ó, só abaixa um pouco. Aí, ó, pronto. Aí você relaxa, quer deitar ali, ó? É, pronto. Ó, pronto, tá bom? Tá bom pra você? Só deita ali, ó. Fica... Bateu o, o bad mood. Tá bom, filha, ó. Eu acho que ela tá com sono Ai, filha, você me põe numa Não, imagina É rapidinho Ó, Pronto, é que ela tá com soninho Eu coloquei ela pra brincar um monte hoje Fica tranquila Assim tá melhor, né? Respira, tá tudo bem Tá? Pronto e aí, lembra daquele filme Avatar, né? Do, do, do link que se fazia ao sistema nervoso, uma conexão neural? É, é muito similar, e eles falam que existe uma espécie de corpo criogênico, principalmente das pessoas que escolheram, queriam despertar. Claro, muito nebuloso, algumas pessoas acordavam nesse corpo criogênico instalado nas naves, ou nos, nos campos, né, que, que estão recebendo a gente nas estações, mas eles falaram que eles estão em estudos. Então, as pessoas que estão ascensionando, é, e os já ascensionados, eles estão fazendo essas essas subdivisões celulares, né, do que, que do que seria mais interessante ou não, porque tem muito recurso a, a íons de tempo, a gente está falando íons, todo mundo fala, né, para o pessoal é, mais ou menos entender, né, é, a cada um íon eles falam em 100 milhões de anos terrenos, assim, bem vagamente, então, então eles falam assim, é, vocês estão a 300 bilhões de íons é, reproduzindo uma hereditariedade química celular, onde agora ela vai ser rompida e uma nova emissão vai ser feita de acordo com a origem de quem vocês são, né, que é essa radiação de luz. Então, olha o conglomerado, por isso que no começo foi muito intenso, viu, gente, mas é, não desistam desse, dessa fervura que a gente está passando em, em reação química desde o osso até, literalmente, a carne. É, a gente está passando por muitas revisitações em centros de cirurgia, campos fortíssimos, Trabalhos de desmembramento para a gente encontrar esse nosso novo eu. Então, eles estão passando essas informações. Parece um pouquinho complexo, mas ressoa tanto para mim. Para mim, faz total sentido, né? Porque nós aqui, a Beth, eu e todos vocês, nós somos apenas uma fração monádica de informação. É uma fração que eu estou falando, é como se fosse uma. É, Menos que uma microcélula, mas muito importante, não diminuindo a importância da saúde, filha. não diminuindo né, a importância dessa informação que a gente vai levar para a nossa mônada. Tá tudo bem, filha, tá tudo bem. Fica eu tô aqui com você, tá? Então, é, a gente vai levar essa informação e eles vão fazer a somatória. Tá? Então, se assim, a gente é um pedacinho que soma esse todo, essa, essa conjuntura tão bonita, então vocês veem que o trabalho ele realmente não pode parar, das nossas atitudes humanas aqui, do nosso comportamento diário. Beth, eles estão pedindo demais, eu sei que vocês sabem disso, mas vocês precisam comer certo, vocês precisam realizar atividade física, vocês precisam meditar, vocês precisam orar, vocês precisam encontrar equilíbrio, vocês precisam se acolher, vocês precisam mudar a modulação de pensamentos e sentimentos, porque qualquer virgulazinha você acaba entrando no hertz hipnótico que ainda está sendo emitido pela massa densificada da Terra, que está sendo derrubado aos poucos né, com a cristalização cada um que modula, que se faça bem ao longo do dia, a gente muda todo o gradiente do planeta. Então, assim, olha a importância. Então, Jesus me salva, mas eu também me salvo. É muito importante a gente se repetir isso. Eu peço ajuda, mas eu faço a minha parte. Ai, mas eu já sei. Não. Passa, passa. Ai, mas eu estou com preguiça. Você está com preguiça da sua evolução? Você está com preguiça do seu bem-estar? Não, isso não pode mais acontecer. Ah, um desperto não segue por esse caminho. E nem por caminhos mais de dúvidas, ele só vai. Ele vai fechando os quartos, não deixando ninguém entrar para realizar os trabalhos, né, Beth? É assim que é. A gente fala brincando que a Beth está fazendo processos magníficos. Né? E ela está colocando... Como flor da vida dela. É, quer ir lá ver? Vai lá ver, papai. O marido chegou. Vai lá ver, papai. Que delícia. Vai lá agarrar, papai. Vou fechar a porta. Vou aproveitar. Eu já estou passando. Gente, todos os... Vai lá, vai lá, papai. Sejam eles de emoções, de pensamentos, de sentimentos. Eles estão totalmente ligados ao nosso corpo físico. Tudo ressoa, e tudo precisa passar por uma transformação, uma mudança de frequência energética. Então, quando a gente modifica as nossas células, a gente modifica todos os nossos corpos sutis, a gente modifica, modifica todos os nossos campos, e nós nos ligamos cada vez mais ao nosso eu superior, e nos ligamos também aos nossos fractais superiores. Como a Marise disse, nós somos uma fração do amônada. Nós estamos fracionados. O que não significa dizer que somos menos ou menores, né? apenas somos uma fração. Nós estamos passando por um processo de unificação, podemos dizer assim, com outras partes nossas, nós estamos modulando a nossa frequência para o ajuste necessário para fazermos o processo ascensional que precisamos escolhemos fazer aqui agora. Quando a gente faz esse estudo, a gente começa a observar como os observadores conscientes que somos a gente consegue fazer a mudança. Se nós não assumirmos a responsabilidade pelos nossos processos, pelos nossos pensamentos, emoções, sentimentos, comportamentos, atitudes, a gente vai estar sempre terceirizando, é como a Marise falou, Jesus me salva. Não, eu me salvo. Né? Jesus é o meu suporte, ele me dá apoio mas ele não me salva de graça. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso realmente trabalhar, fazer as minhas atividades físicas, fazer a minha meditação, estar em conexão, escolher, modificar os meus padrões de comportamento, os meus condicionamentos, que por serem condicionamentos, né, a gente repete sem perceber. Mais do que nunca o observador consciente precisa estar ativo, que é ele que é acionado pela nossa autoresponsabilidade, responsabilidade por nós mesmos, pelos nossos processos, pela, pela nossa ascensão, pela modificação do nosso corpo, pela modificação da nossa frequência. Quanto mais nós estivermos no observador consciente, mas nós, consegui, nós conseguimos fazer o processo com leveza e com consciência, porque a gente pode modificar absolutamente tudo na nossa vida, a partir da nossa escolha. Exato. E é tão simples, né? É tão simples. Agora a gente está tendo a oportunidade de ver que antes a gente não tinha essa consciência e agora a gente tem. Em nenhum momento a gente pode desistir. Hoje mesmo a mãe Maria falou mas vocês falam em desistir de alguns atos porque estão cansados... Né? mas vocês não olham a, a verdadeira luta que vocês travaram e o quanto vocês estão conseguindo. É, cada vez mais... não parem. É, não parem de se transpor... nessa verdadeira onda de unificação... de vocês com vocês mesmos. É, agora é o momento. E... está ah, me vindo muito... Um, um, para a gente realizar um exercício... de limpeza desses corpos... sutis. Né? Já que a gente falou em Sananda... em Jesus... vamos ao Sanandão... <risos> ele como sempre... Né? É, eu vou pedir... E, assim Eu poderia até especificar... outras nomenclaturas de... de mantras aqui... mas eu, eu quero deixar mais fácil... De um, numa linguagem mais universal... para as pessoas fazerem depois... porque não importa... é só sentir... sabe... o fluxo energético... que vai vir... então... posso fazer, Beth... rapidinho... é bem curtinho... vocês podem fazer todo o santo dia... Porque é importante sempre fazer uma faxina nos setores, tanto espiritual, mental, emocional e físico. Não deixem de fazer de manhã, à tarde, à noite. Ai, mas é cansativo. É cansativo escovar os dentes, aí o dente fica podre? Oi, gente, vamos pensar, né? Então não dá para deixar para depois. Só fazendo um adendo aqui, sabe, Marise? É como a criança, né? Quantas vezes a gente tem que mandar a criança escovar os dentes? Vai tomar Exato. banho, vai tomar banho, vai escovar os dentes, vai fazer isso, vai comer, vai fazer aquilo. É. Nós somos hoje as crianças. Exato. E eles, eles, eles conhecem o processo. E aí eles Exato. estão dizendo para a gente, vai escovar os dentes, né? e vão mandar quantas vezes forem necessárias até a gente amadurecer e escovar os dentes sozinhos. Exato. É isso, é isso a gente para de ser bebezão... e começa a acertar o pé... entendeu? o que, que é melhor para a gente. Né? E tem que escovar os dentes, igual... É, essas limpezas que a gente acorda... faz porque... É, são muitos hologramas, gente... É, hipnóticos aqui... então... quanto mais a gente faz a limpeza, mais fora você vai saindo... mais você vai vendo as conexões celulares que você tinha... você fala... nossa, eu tinha isso... uau peraí, com calma, você vai desativando ponto por ponto e vai aumentando o seu hertz. Né? E conforme você vai aumentando, você vai saindo dessa hipnose, vai vendo cada dia mais, cada dia mais. E o percentual, como a gente já falou em outros vídeos, ele aumenta de uma forma tão gradativa que aí sim você sai é, da onda de, do sofrimento que a gente fala, né que ainda pegava nos mínimos detalhes você destoa e começa a destoar cada vez mais. A grande virada dá com 50%. Aí com 60% é incrível, 70%. Quando você chega a 95% você fica desesperado para acabar lá. Deixar com que esse turbo vire 100%. Mas eles falam, calma, porque é assim mesmo, faz parte do processo. Não dá filha agora, tá depois. Então... a ah, filhinha... lembra que a mamãe pediu sua ajuda? Eu sei que você tá lutando pelo seu... Hoje ela tá vendo? Depois a gente conversa... daqui a pouco eu te dou... Tá bom? Eu não tô dizendo não... daqui a pouco eu te dou... Eu sei... você vai ter que esperar... Tá bom? Então vamos fazer o um exercício... desculpa por isso... tá, Beth. Das próximas... vai ser mais tranquila... É que como eu tô de férias... aí eu fico com ela... Nós somos perfeitamente imperfeitos. E existe Aqui. um ideal e existe um real. E a gente é. faz o que é possível. Apenas isso. Exato. E faz parte Exato. da maternidade. Pai, <risos> minha amiga, pai. Tem que faz. fugir, a gente escolheu não. esse serzinho, né? E esse serzinho escolheu a gente. E ok. Não tem, não tem, tem mesmo. mesmo. É, me vem para gente fechar os olhos e visualizar uma imagem mais próxima que vocês acreditam do Sananda. É para imaginar mesmo, não para tentar visualizar mediunicamente, tanto porque seria impossível. Ele está em escalas muito altas, mas visualizar uma imagem que vocês apreciam, que vocês se sentem confortáveis e aconchegados na energia crística. Amanda, Amanda, Amanda. Comecem agora na frente dessa imagem a visualizar como se saísse de você não tão somente a apresentação do seu corpo físico mas a apresentação do seu corpo mental e agora uma outra versão emocional uma versão perispiritual outra versão do astral outra do mental inferior mais uma versão do mental superior. Mais uma versão causal, outra versão búdica e por fim ática. E mostre todas estas vertentes, somando um para o mestre Samandas. E diga, Amanda eu né? gostaria de purificar todos os meus corpos sutis e densos. Gostaria de romper todo e qualquer contrato do passado, porque escolhi a ascensão. Escolhi cumprir a minha missão porque descobri que sou luz... sou luz... sou luz da fonte que tudo é. Por favor... limpe... qualquer desatino do passado... ou magia densificada que eu tenha participado... eu escolho estar nesta luz... livre na minha ascensão, me ajude, porque no lugar de onde você está, tudo você vê, eu ainda aprendo, pequenino que sou, diante da tua sabedoria, lembrando do tesouro da minha própria sabedoria. Comecem a perceber uma energia envolvendo cada corpo, começando com o teu corpo físico. Oh. E transpondo essa energia em cada campo, denominado você, limpando com a chama violeta e dourada. Oh. Comecem a ver todos os seus corpos banhados nesta força, limpando no dia de hoje uma parte do que você permitiu. E percebam que este olhar. Trabalho, deverá ser feito todos os dias, é claro. E mesmo quando vocês estiverem totalmente alinhados, ainda assim, existirá a necessidade de realizar o trabalho enquanto que vocês vivam neste amado planeta Terra. O porquê por causa da dualidade, meus irmãos, minhas irmãs, esta é a o a e caia é nação de si mesmo, amando o movimento de sua vida, amando como vocês são capazes de serem carinhosos com vocês mesmos? Como vocês são capazes de perceber a força de suas pernas para se erguer? Como vocês são capazes de enxergar pela primeira vez com os olhos humanos? Muito mais está sendo revelado a todos vocês, o que estamos sugerindo é que para abandonem de uma vez por todas qualquer tipo de julgamento, tanto para si, quanto ao próximo, Conseguem, irmão? Tá aí, este padrão parece simplista. Não, é. não. Parece tô... é simplista. Não, é. eu estou falando. falando. Mas não é. Passa no escalso? Sim ou não? Não é. Não? Vocês acham? Não, passa não escalso paz. Estão. nas calmas. A fazer coisas. Mãe, pai, nas calmas. e boas. Mas não, amado. Está na hora de cuidar daquilo que vocês chamam de comum. Não é comum insistir nas palavras de preocupação, ira, pressa. Vocês dizem muito, ah, porque em terceira dimensão as coisas são assim, amados, não. São assim porque... Aceitam que seja assim. Mas existem coisas que são importantes, vocês dizem a nós. Mãe, eu falo. Posso... Nada. Eu é fazer mais calma. importante. Mãe, eu falo aí. Mãe, eu quero. De Só posso... é um instante, amado. Mãe, eu falo posso... aí. Só um instante. Só um instante. Olha pra mim. E tá fazendo foi, uma caminhada. Espera um pouquinho, tá? Tem um pouco de paciência, tá bom? Vai dar tudo certo. Ah. Um pouco. E voltando à comunicação. Agora, todo cuidado. precisa ser minucioso. Meus irmãos e meus irmãs, nós estamos a repetir. Percebam, apesar das palavras ou daquilo que vocês até achavam engraçado em dizer, como por exemplo a palavra desgraça, sintam um o peso, ou mesmo a palavra triste. Perceba uma egrégora que chega até você. Vocês não vão estar alienados se olhar pela perspectiva da luz que vocês são. Vocês vão ver, claro, todos estes regimentos engrenais mas não vão usar porque sabem que tudo que sai do teu eu é uma emissão que retorna para a sua vida aqui não há um nível de compreensão para estes percaustos engrenais de seus sentimentos e mentalidade em um outro grau de evolução e acesso, sim, porque vocês observam sem associações, mas o dizer. Sabendo que se vive, inserido, ainda num sistema, faz com que você se conecte instantaneamente àquilo que vocês consideravam inofensivo. Mas é a realidade, veja. Como viver nela? Vou sugerir para que a nossa irmã e unidade continue dentro do pessoal no outro momento. eu queria, Cuidado e prestem atenção. Escolham as egrégoras. É o que posso dizer. Mãe, eu tenho nas calças. Pode? Ah, não. Amamos vocês. Minhas crianças. Pequeninas. Todos vocês. Eu estão. tenho nas calças, mãe. Obrigada. Mãe, eu tenho nas calças. Filha, eu estou longe, não. filha. peraí, Não vai dar agora. Pô, tá, meu amor. <risos> Nossa, senhora. Como assim você está hoje? Boa Oi, terra. mãe! Só só hoje. Não que ela entenda isso com essa idade, né? Não vai entender o que foi espontâneo falar. Vixe, não volto, não volto, mas tá bom, é assim que é. <risos> Espero que tenha sido transmitida. Que foi, né? Foi, tá tudo bem. Muito, perfeito. Ai, meu amor. É... E é gente, incrível isso. É leveza para as nossas vidas, alegria, é... felicidade. A gente é... não deu passo nenhum. <risos> Nossa, senhora! É, ele, quanto vinha, mostrava o, o peso de gradiente do, do reto de cada palavra. Nossa senhora, gente! Uau! É, é, ele me mostrou. só Agora vocês vão abrir para a percepção do falar. Quando eu vou falar, ai ah, nossa, o que eu estou falando? Nossa, deixa eu sentir a energia dessas palavras. O que, que é isso? Isso aqui está me conectando a coisas boas? Isso aqui está me trazendo uma nova modulação química? Tá ou não tá? Não, não tá eu Ficar o tempo inteiro falando de um problema vai me trazer uma, uma modulação de solução? Ah, aquela questão dos desabafos, ele me mostrou muito as imagens, a gente desabafando, que fala, que fala, que fala, é quase que um quadro <risos> obsessivo de revisitação e vira um contínuo dentro de nós. Isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou na semana passada, né? das frases que a gente repete, das palavras, Isso. e Isso. essa questão da, da reclamação. né? Reclamação é. é reclamar duas vezes, né? reclamar é. duas é. vezes. Isso. E aí, quando Isso. a gente fica repetindo, repetindo, repetindo, a gente precisa ter consciência de uma coisa, o nosso cérebro, nosso corpo, na verdade, ele não tem condição de identificar o que é passado, presente e futuro. Exato, Toda vez que gente tem uma memória do passado, nosso corpo revive é. aquilo. Se for um é. trauma, ele é retraumatizado diversas vezes, e a gente está sempre reafirmando e gerando as reações químicas no nosso corpo daquele evento que a gente diz que quer esquecer. Exato. A gente os amigos, né, as amigas, e vamos nos queixar, nos queixar dos filhos, dos maridos, dos namorados, uhum. das mães, dos pais, é. seja lá de quem Exato. Seja. E a gente fica Exato. usando a mesma modulação, né, Marisa? Uhum. Que daquela... também é da matriz. Né? Isso. é coi... A palavra coitado, tadinho, que dó, que pena, isso. tudo isso precisa ser parado que também é uma forma mascarada de manipular a você e a tua vida, e todo o teu sistema. Aí você fala, puxa vida, onde eu fui me meter aqui? <risos> ah, gente, assim, aí, aí mostra o tamanho de quem nós somos. Né? O, o quanto a gente foi criando, criando, criando, criando, criando e nem se deu conta. É. pra gente de, se desassociar desses lugares, a gente para no começo vai ser um pouquinho desafiador vai, porque ainda tem o automatismo Sim. É, então a gente começa primeiro de coisas mais densas de palavrões, daquela coisa que... e aí vai indo indo, indo, indo, indo indo, até se formular nesse outro lugar e, e aí começam eclosões muito fortes dentro de você né? estados de êxtase é, e não que você vá... a Maria hoje falou... Né? vocês acham que estado de transcendência... é... e aí ela me mostrou uma cena... o que, que era transcendência... E coisa simples... às vezes acordando... Né? É uma forma como a gente se levanta e já se desejando bem... é uma transcendência... Fazendo uma escolha saudável no dia a dia, uma transcendência. Escolhendo o sorriso que xingar alguém, uma transcendência. A fluxão gotículas diárias, né? Que aí tem as somatórias de transcendência, que a gente vai vendo essa, essa mudança que eles tanto falam. Ah, mas veio muita coisa boa. Acho que veio a complementar a live que nós fizemos, né? Da outra vez, né? A gente fez uma, uma introdução, e aí hoje deu uma uma aprofundada né, no, no cuidado desses lugares. Porque eu vejo muita gente estudando espiritualidade e uma boa parte delas que trocam comigo, é, as pessoas se queixam por estar julgando que não estão conseguindo. Também estão no padrão. ao invés de você julgar e se queixar, acredite em você. É, se ajude todos os dias um pouquinho mais. Ao invés de você se colocar para baixo, se coloca para cima porque você é um Deus. É, são essas atitudes que vão fazer você se lembrar de quem você é, mas sem corrida, é apreciação, momento por momento. É assim que é. Né, Beth? Com certeza. Nós precisamos prestar atenção qual é o mantra que a gente está mantrando. O tempo todo. Tá. Né? O que está que na nossa mente o tempo inteiro que a gente leva para o coração? Né? São as mágoas Eita. que a gente tá repetindo, repetindo, repetindo, repetindo o dia inteiro. Quando a gente levanta, põe o pé fora da cama ou quando abre o olho, qual é o seu primeiro pensamento? Para onde está direcionando a sua energia? Né? Segundo, e agora? Né? Ai, meu Deus, para aquele trabalho chato, horrível, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É. Que não dá bom um dia para quem está ao seu lado, para quem toma o um café junto, né? aquela pessoa que está no elevador, o vizinho não respondeu? É não respondeu, ele não quis. Você tem boca, fala o que quer. Ele tem boca, fala também o que quer. Então, assim, não dá para o outro o poder da sua vida, o poder do seu dia, do seu momento, da sua história. Assume o seu poder. É. Tem uma, uma historinha, não sei se vocês já ouviram, mas é muito interessante que o cara vai todo dia no, no jornaleiro comprar o jornal, e aí ele dá bom dia, e o jornaleiro nunca responde. Aí ele vai de novo, todo dia, todo dia. Aí o amigo que está do lado né, fica injuriado, assim, mas ele nunca lhe responde. Por que, que você continua dizendo bom dia? Ele diz, porque eu não vou dar a ele né, o poder de modificar o meu dia. Percebe? É nosso, a gente faz o movimento. Qual é o seu primeiro pensamento pela manhã, quando você abre os seus olhos? Ou até quando você acorda e ainda nem abriu os olhos? Né? Uhum. Vai para lá e observa o que, é que você está fazendo do seu dia. Né? Quais são uhum. as palavras que você está usando? Tem muita piadinha, uhum. muito meme na internet que a gente dá risada. Né? A gente está dando risada mesmo de quê? Né? Do outro uhum. que está sendo... É, ridicularizado em algumas situações okay. que a gente está achando engraçado ou de tem muita piada com questão de dinheiro, né, de prosperidade. Tem né? okay. está achando concordando com aquilo. Quando a gente concorda com aquela piada que está sendo dita, né, ou com aquele vídeo, por exemplo, tem muito vídeo de como economizar é detergente. Vocês acreditam mesmo que economizar detergente colocando água, colocando determinadas outras coisas é uma atitude próspera? Você está economizando centavos quando você não está acreditando que você é um gerador de prosperidade. Exato. Você é gerador, gente. Nós somos geradores. Se a gente acredita... Né? Em determinadas coisas, né, Marisa? Que, que é, se... dentro. Isso, tudo tá é dentro. A gente dentro. porque é a matrix que está aprendendo a gente na escassez. É. Exatamente. É, contando uma história controversa, na grande verdade. vocês terem uma ideia, o nosso corpo humano. Fale um pouquinho mais alto. Tá baixo? Tá muito baixo? Só aumentar. Tá melhor agora? Tá. Tá melhor ou ainda tá baixo? Não, tá melhor. Tá bom. Tá melhor? Tá. O, o nosso corpo humano, independente do, dos filamentos do DNA que a gente tem, que a nossa ciência diz que é até determinado número X, é, nós temos né, uma boa parte que vai ser ativada ainda e que muitos seres aí do governo oculto têm um medo danado, porque a gente está diretamente ligada à consciência crística. Né? Nós estamos diretamente ligados à fonte criadora. Né? Se nós somos filhos da fonte criadora, o que, que nos faltaria? A não ser a nossa própria resposta em dizer não para algumas coisas adentrarem na nossa vida. Então, não pode ser não. Depois a gente conversa sobre isso. Daqui a pouco. <risos> Vence na, na insistência, persistência. É, como que eu posso acreditar num, numa existência escassa, seja de felicidade ou de qualquer ordem, sendo que eu mesma sou a criadora de tudo que me rodeia? Então, assim, agora essa ficha precisa começar a cair. É, eu vejo muitas pessoas estudando, fazendo as coisas, mas ainda indo um pouquinho uh, num, num ego distorcido, é por querer ensinar demais, porque oh, eu já sei o que está acontecendo isso comigo, ou querer que a vida ou uh, ganhou na mega sena e tal, está tudo estabilizado, é, isso não é evolução, tá gente uhum. é, uma pessoa que ela está evoluindo, ela se encontra multimilionária aqui dentro isso. é dentro é, dentro... todo o alimento que ela precisa... ela não se perde... Na, nessas sugestões de preocupação da matriz... seja no recôndito econômico... seja ela olha... tudo bem... Eu, o que tenho... vamos trabalhar... e ela trabalha... feliz... não importa a condição dela... se é uma pessoa que está... numa escassez extrema... de repente ela acorda... ela vê ela fala, ah, tudo bem, então eu vou... ela continua a trabalhar feliz, é, ela é tranquila com aquilo, ela não tem problema nenhum, aliás, com aquilo. Ela tem amor, e começa no sentido de fluidez, ela se sente bem dentro dela, porque ela realmente está feliz. Então, a gente precisa entender a, a finalidade. Né? Qual a, a finalidade do meu despertar? É sincero uhum. Eu estou fazendo isso para... Que? É, qual é a sinceridade de tudo isso? Eu estou estudando para quê? Para enaltecer o meu ego para eu chegar no lugar, aí eu consigo, aí a família não consegue, aí eu vou ficar triste. Não, tudo volta ainda naquele lugar que a gente estava conversando. Ainda é uma camada, é um passinho que foi dado. Aí de repente você chega num outro passo, meu Deus do céu! eu estou comigo, eu sei que eu tenho todos os recursos dentro de mim, eu não posso obrigar as pessoas a enxergar isso tão rapidamente, e está ótimo, e está tudo bem, porque um dia eu não enxergava, hoje elas também não enxergam, e hoje eu estou enxergando e amanhã elas vão enxergar. E aí você entende todo esse enredo, e você percebe que nada nunca faltou para ninguém, quando a pessoa descobre quem não é. É. Então é um olhar completamente diferente. É quântico mesmo. Onde o maior tesouro do ser é ele mesmo. É a sabedoria oculta. E começa a ser ativada, começa a vir... Vem uma paciência que você fala... Nossa, de onde vem isso? Vem uma luz gostosa que você vai olhar e fala... Nossa, sou eu mesmo me enviando de alguma maneira. Uau! Que, como que eu fiz isso? É, e, e você mesmo, de tanto fazer, de tanto fazer... e aí você expande o seu Merkabah, ele nem se fecha mais... só chama trina trinaficativa... o tempo inteiro... por mais que você vá em lugares densos... até abrindo para vocês... eu, eu fui para um lugar muito denso esses dias... fui acompanhar uma parente minha... que é a minha mãe tive que fazer uma internação clínica nela... com ela... né? e... e gente... era muito bem tinha tanto amor... tinha tanta ajuda... naquele lugar... era lindo... assim... e aí eu entrei lá no campo... senti o amor... me estabilizei... Né? senti como humana... tudo que eu tinha que vivenciar ali... foi muito bonito... É, e aí eu vi que naquele momento para ela seria importante ela observar o meu ponto de vista como filha que me importava... de tudo que estava acontecendo. Aí eu abracei, chorei é, e disse... eu me importo com você. É. Eu adoraria fazer muito mais, mas eu cheguei até onde eu podia. Mas eu vou estar tá aqui. Mas agora é também com você. Né? E aí abracei e na hora que eu... É, soltei, ela entrou na clínica de fato. Assim, eu entrei no carro, gente. Parecia que o mundo tinha feito assim, não, Uma realidade fez assim, ó. Sabe quando as células se desmembram? Ela foi. Ela mergulhou numa realidade forte ali, eu enxergando. E eu entendi que eu não podia ir lá com ela mais. Eu tinha que viver a minha história. Aí eu soltei, e eu chorei aceitando... foi... belíssimo. Eu não fiquei aquela tortura... dolorosa... não... eu chorava e... obrigada... obrigada... obrigada... E o meu campo ia se abrindo mais... obrigada... e era sincera... obrigada. Então... por que que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas falam... nossa... ela está se iluminando... ela não passa por desafios... onde que eu passo? <risos> passo... por muitos. <risos> Mas eu não deixo de perder... Esse, esse lugar em Hertz que tá vibrando alto E eu lembro de quem eu sou, tá lá, começa a dar umas pânices de fora. Falou: quem eu sou? O que eu quero vibrar aqui, não impondo nada para ninguém, faz um o que precisa. E gente, é possível, não importa o que aconteça. Né? É e é linda a experiência terrena. A experiência terrena é fantástica. Não achem que tenham um, alguém aqui nesse planeta vivendo. Todo mundo vai ter os recônditos, mas você vai escolher como você vai passar. Então eleva esse reto. O mais alto de tudo está dentro de nós. É só a gente cultivar. Né? Com certeza. E é isso a física quântica traz para gente o campo das infinitas possibilidades. É, tá. Está comprovado cientificamente, você imagina nós, humanos, que ainda estamos aqui, desse tamanho, nossa tecnologia é tão pequena, né, em comparação com, com os outros planetas. E nós já comprovamos a física quântica, o campo das infinitas possibilidades. O que é que o campo das infinitas possibilidades nos traz? que não existe limite. É. é um imenso mercado com tudo que a gente puder imaginar, tudo que a gente puder criar. E por que, é. que a gente ainda insiste em criar do mesmo se tem um monte de coisa nova para a gente escolher? É, né? é, é isso. que só gosta de um brinquedo, e aí ela chega numa loja cheia de brinquedos e ela escolhe o mesmo que ela já tem em casa. Para brincar igual, a gente precisa escolher brinquedos novos. A gente precisa fazer novas escolhas. É isso que vai mudar todo o nosso padrão. É. São as escolhas. E existe uma, uma crença muito forte que é, se eu tiver, vai faltar para alguém. Então, eu não me permito ter porque eu acredito que aquelas pessoas que estão lá na África vivendo aquela experiência vão ter menos ainda. Isso não é verdade. Há para todos, o universo é infinitamente abundante, sem limites. Uhum. E o fato de eu ter não significa que o outro perdeu. Não é como se a gente tivesse dez bolinhas de gude e quando eu tirasse duas só ficasse oito para os outros. Não É infinito Exato Tem as dez, tem milhões para todos Mas a gente precisa Se abrir, trazer isso Para a nossa consciência E começar a agir Para materializar Colapsar essa realidade no planeta A Perfeito. paz A alegria, a felicidade E a prosperidade Está muito claro dessas egrégoras todas... que a gente começou a falar Ai, na live meu anterior... Meu e não da, Daqui a pouquinho. É, é, é, olha tudo isso... essas egrégoras... essas egrégoras... são... formações constantes de criações... e isso... não mostra a nossa potência... É, o que mais a gente quer? É, se Isso é um conglomerado de pensamentos que foram dando potência e carga para isso. Agora, se a gente fizer... potência e carga de uma outra maneira... é claro que a gente vai mudar toda a história. Então, começa conosco. É, é muito verdadeiro. Tá tão na cara agora. Só não enxerga quem não quer. Então... Vamos agora começar a prestar atenção nesses mínimos detalhes que foi, que foi trazido para a gente aqui, na peculiaridade do peso, de como que vai, ainda continua essa ressonância, vamos fazer as limpezas dos nossos corpos, desde o denso até o mais sutil. É, vamos pedir para esses irmãos, não só através do Sananda, a gente pode pedir para o Arcanjo Miguel, que a gente já conhece, pro Metatron, para o Gabriel, para o Uriel, para todos eles. Eles estão prontos para ajudar a gente. Né? Sim. Agora, é... eu estava vendo aqui que a minha câmera, né? Que perdeu. Peraí. aí. Ué? Ele é apagou que... sozinho. <risos> é... Então, assim, agora é só a gente entrar nessa percepção que aí a modulação ela fica mais rápida ela fica mais gostosa, mas, de novo, sem condenações... a gente está indo passo a passo... primeiro se abriu para a espiritualidade... o pé de socorro daqui, o pé de socorro dali... aquela coisa deliciosa... aí agora nós estamos nos responsabilizando... por quem nós somos... nós estamos passando pelos templos... pelas ativações, pelas iniciações que estão fazendo... onde muitos desafios estão sendo colocados à prova... Né? e depois os desafios não vão ser mais desafios você vai olhar como um filme com muito amor é, isso é garantido, tá gente assim, não só é, pelo que eu tenho recebido mas também pelo que eu tenho experienciado e a Beth também pode contar Sim. isso e o próximo passo eu não me lembro, mas talvez a surpresa seja grata também para eu contar para vocês, porque eu tô me permitindo viver as coisas de uma forma acelerada para poder trazer as respostas. Porque, na verdade, todo mundo tem essas respostas. Né? Mas, de alguma maneira, eu me incumbi... É, de trazer para vocês... e de ver da melhor forma possível. É um mundo em liberdade... não um mundo escravizado. Isso é ascensão. Então, continuem. E muito mais virá. <risos> com certeza, absoluta. Nós estamos apenas vendo um vislumbre do que é. Os pequenos espaços que a gente vai conquistando de paz, de harmonia, de calma, de felicidade, de entrega, né, de presença, são apenas vislumbres que vão se desdobrar muito mais. Temos uma conexão, Marise, filhos, filhas, bendita seja sua vida, seu pulsar, seu respirar, sua glória. em sorrir, mesmo sem ter o conhecimento de causa dos efeitos que a tua existência transmite para o teu orbe e para todo o universo e o supra-universo. Aí estamos, Comitivas em união, jamais na história unidas por vocês. Realizando trabalhos que aos olhos humanos seria um tanto complexo. Afinal, há pouco tempo vocês escutam que há mais de vocês pelo mundo e pelos universos. Sim... é verdade... vocês estão se reconectando... cada dia mais... e cada vez mais. O que eu gostaria de dizer... é tão claro... que vocês já têm o conhecimento... é que nenhum de nós... em todos os momentos... Que vocês consideram até mais obscuro, nós não abandonamos vocês. Todos vocês estão sendo acompanhados, abraçados, divididos, acarinhados. E estamos dando conselhos sem fim não apenas às noites... mas também ao longo de seus dias. Sabe o que fazemos? Essa é uma criação minha... tive autorização de realizar. Criei uma espécie do que vocês chamam de... plataforma sutil... onde realizo ondas... de envio magnético. Todas as noites... sabemos exatamente dos problemas dos quais vocês vivem... das questões que vocês mesmos criaram... e vocês não compreendem como sair. Veja só você... enviamos... durante ao longo de todo o dia... um retorno dessas ondas magnéticas... para que a sua glândula pineal... faça o reconhecimento... da conversa que foi feita... da orientação sugestionada... E vocês aos poucos vão assimilando... vão compreendendo. Sabe quando vem aquela sensação de frescor... ao longo do dia você pensa... Alguém está orando por mim. Muitas vezes vocês acham que é um amigo ou outro... e por muitas vezes o é. Mas saibam que é... principalmente sou eu... a Mãe Maria. Coloco estas informações em repetição... Como vocês disseram aqui que uma mãe repete centenas e centenas de vezes, acham que foi o ocaso que a menina Alice tanto interveio na comunicação? Acham que foram uma mera interferência diante a tanto amor e perspectiva luminosa neste encontro? Não, filhos e filhas, é para mostrar que vocês têm recônditos de teimosia ainda. E nós vamos mostrando que não é um problema, que não é um erro, que é apenas o estágio de crescimento dos filhos pequenos estão aprendendo a assimilar, estão relembrando de quem são, ativando suas capacidades. Então, não se preocupem em tentar se lembrar de coisa alguma. Se conectem a esta plataforma criada e saiba que a orientação, vai girar no teu ser até que você escolha ouvir, até que você escolha se acalmar, até que você escolha se lembrar. E essas ondas vão fazer muito mais que vocês. Acham que são apenas avisos? Claro que não, filhos e filhas. Porque entoamos a luz da fonte uma cura como se vocês fossem banhados por esmeraldas, na parte de dentro inundando seus órgãos seus prótons, seus átomos, seus elétrons, seus nervos, suas veias. Toda a reação celular em teu eu, do micro ao macro, sendo incendiado. Parem ao longo de seus dias. E saibam desta verdade. Vocês podem dizer que existem muitas mensagens subliminares que os mantêm em baixa vibração? Pois eu digo que existem bilhões mais que fazem com que vocês se lembrem de quem são. Em que vão acreditar a partir de agora, filhos? Quem quer? É. Percebam o envio que está sendo transmitido a vocês. Está em toda parte. Como o sol quando chega. Vocês param para escutar o som do sol ou estão perdidos na confusão aquilo que não te pertence mais. Apenas escute o som do sol, o som da chuva. E se não escutar, chame por mim que instantaneamente hei de te fazer lembrar que esta é a minha própria luz. Eu sou a mãe a cada instante e me dedico e muitas outras criações o farei conforme cada degrau e vocês escolhem se expandir é o amor. A única coisa que existe é o amor. Obrigada, meus filhos e filhas. Ela está abraçando a gente Como é que sai esse abraço? Não sai Sem palavras hora de alegria, de emoção Gratidão Como é bom estar aqui, Beth Obrigada É muito Obrigada. bom Obrigada Está linda aqui. Obrigada a você, obrigada a todas as pessoas, obrigada a Fernanda, obrigada aos Pleiadianos, os Arcturianos, os Andromedanos, os Orianos, os Sirianos, a turma toda, os Arcanjos, os Anjos, os Orixás, os Caboclos, todo mundo. Obrigada, Alice. Obrigada a esses nossos aparelhos que, que ajudam nesse processo. É. Obrigada pela sua vida, meu amor. Obrigada pela vida de todos vocês. Isso é muito especial o que está acontecendo aqui. Obrigada. Obrigada pela Obrigada. vida de todos e pela sua também. Que possamos dar os próximos passos com muito amor no coração. Nós tivemos a oportunidade de receber essa ananda de Mãe Maria Orientações grandiosas para que a gente possa dar esses passos de dentro com muito amor, com confiança. Nós precisamos confiar em nós e nos nossos processos. Nós somos luz, nós somos deuses, e está na hora da gente manifestar isso. Mas primeiro a gente precisa se apropriar dessa verdade. Então, fechamos a nossa live agradecendo a todos e dizendo, nós somos deuses, nós somos luz. Apropiem-se disso e não deixem que ninguém diga o contrário. Não coloquem o seu poder nas mãos de ninguém. Gratidão. Marisa, amada, gratidão. Obrigada. Eu que agradeço. E a todos vocês. tenho a certeza que nós amamos vocês. A partir do nosso coração, diretamente para o coração de vocês. Beijo, beijo, beijo.